Corre gira, corre gira, corre gira de umbanda. Corre gira, corre gira, corre gira de umbanda. Filho de fé veio saudar o velho pongá. Filho de fé veio saudar o velho pongá. Corre gira, corre gira, corre gira de umbanda. Filho de fé. Corre gira, corre gira de Umbanda, vai Oxalá. Errei, vamos todos saudar. Corre gira, corre gira, corre gira de Umbanda. Filho de fé veio saudar o velho Pomba. Corre gira, corre gira de Umbanda, vai Oxalá. Corre e gira, corre e gira de Umbanda Filhos de fé, veio saudar o velho conga Corre e gira, corre gira, corre gira de Umbanda Pai, xala é rei, vamos todos saudar Corre e gira, corre gira, corre gira Corre, gira, de um banda, filho de pé veio saudar o velho conga Corre, gira, corre, gira, corre, gira, de umbanda Pai é rei, Vamos todos saudar Corre, gira, corre, gira, corre, gira De um banda, farapá